Foi um, uma atividade que eu recuperei agora, a minha mãe toda a vida fez estes bolos, e agora nós, eu e o meu marido, agarrámos neste negócio que todos os clientes dela diziam, não deixe morrer, isto é uma pena perder-se estes doces, e, e nós decidimos então abrir este espaço, estamos, fazemos então conta com a preciosa ajuda da minha mãe, que assim, ela sempre trabalhou, sempre fez estes bolos. Ela aprendeu com um senhor, que era o, era o patrão de, dela, que era o senhor Ajá de Serrato. Ele era padrinho de, de uma freira, do convento de Corrente Santa Clara, e, e durante muito tempo as receitas estiveram dentro dos claustros, mas com o tempo acabaram por se escapar cá para fora. Ele aprendeu e depois criou, tinha uma mercearia no centro da cidade, onde, que era a casa Ajá de Serrato, onde vendia esses bolinhos. A minha mãe, pronto, ele escondia se não, não deixava que ela visse a fazer a massa, mas ela tentou ir percebendo, ouvia as pancadinhas dos ovos para assim, se contava, e pronto, depois tentou uma vez fazer, e quando se uma faleceu ela pediu permissão à sogrinha se ela se importava que ela os fizesse, ela disse que não e ela começou a fazer até até agora. Como se faziam inicialmente nas férias eram assim nestes papelinhos, elas tinham muito tempo e, e recortavam e fica assim um mimo, isto embeleza qualquer mesa de um batizado, um casamento. Um, e com este bolo nós temos ganho muitos prémios, porque realmente onde ele vai, ele faz sucesso. É um bolo que só tem uh, dois ingredientes, ovos e açúcar. Depois é o saber fazer, é o saber trabalhar o ponto, é o chegar à consistência certa e é um bolo, pronto, portanto, muito simples. As pessoas, normalmente, têm tendência em, em achar que isto são tudo bombas calóricas. As pessoas assustam-se com estes bolsos. Quando vêm aqui, às vezes, ah, isto são tudo bombas calóricas. Eu tenho uma cliente que, quando me encomenda estes bolos, lhe diz que quer uma dúzia ou duas dúzias de bombinhas calóricas, nem chama pelo nome. Isto é muito uma ilusão. Eu costumo dizer, isto são bolos, dentro dos bolos, são dos bolos mais saudáveis. Porque, olha, tem amêndoa, que é um bom alimento. O queijinho do céu não, mas os outros têm amêndoa que é um bom alimento, têm ovos, que é um bom alimento, depois tem o açúcar, que é o tão um bocadinho do pecado que faz bem à alma, mas tirando isso, depois não tem farinhas, não tem gorduras, outras gorduras, não tem manteigas, não tem óleos, não tem nada, não tem os és que nós costumamos ter nos rótulos, portanto, isto no fundo acho que são doces que pecado é não comer-los, como eu costumo dizer.